Olá, bem hoje vim mostrar como fazer diálogos em NPC, nesse vídeo vou usar o comando barra dialog, como ele usa um arquivo para editar, vou deixar na descrição um addon como base, dentro dele tem uma pasta de diálogo com os arquivos, um é o arquivo base, e os outros é para ensinar como usar os comandos de NPC, os códigos são fáceis de editar, acho que em qualquer editor de texto dá para editar sem se perder, é só lembrar de colocar vírgula quando adicionar um botão novo. O arquivo funciona assim, em tá, você coloca o nome para usar no comando do diálogo, se outro arquivo tiver com o mesmo nome, o arquivo vai ser ignorado e não vai funcionar, o resto é bem auto-explicativo, name é o nome do npc, text, é a fala do npc, e buttons, que são os botões de diálogo. Na hora de usar você copia e cola em outra pasta e edita para fazer os diálogos, se for para mudar o NPC, você usa o barra diálogo change, se for para um diálogo simples, você usa a barra dialog open, e vai abrindo os diálogos. Eu até tentei fazer um vídeo mais explicado, só que fazer uma edição boa nesse PC é muito demorado, tem parte que fica um frame por segundo, então, para não demorar mais ainda o vídeo de ser postado, vou acabando por aqui, se tiver dúvida posso tentar ajudar no servidor do Discord.